Olá seja bem-vindo bem-vinda mais uma vez estamos aqui para dar continuidade na discussão do conteúdo do nosso módulo 1 em que nós estamos abordando a temática da inclusão e da diversidade no contexto escolar e hoje nós vamos então ter contato com aquilo que nós preparamos a temática que separamos para a nossa unidade 2 nós iremos discutir a questão da exclusão dos direitos humanos e das garantias do direito de todos à educação. Essa temática foi é, inserida aqui no contexto das nossas discussões, porque ela dialoga com o objetivo desse módulo, que é refletir sobre as diferenças e a diversidade no contexto escolar. Bom, no contexto dessa unidade, nós faremos duas leituras obrigatórias, uma delas é, é o livro da professora Keila Deslandes, que discute elementos para uma história recente políticas públicas educacionais gênero e as décadas finais do século 20 nós nos debruçaremos mais particularmente na parte 2 do capítulo 2 em que a autora discute a formação de professores e direitos humanos construindo escolas promotoras de igualdade a seguir que nós é, é, disponibilizamos para vocês no nosso ambiente virtual um livro que é do Gilvan Mendes, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência é, mental, e que produziu o livro O Pássaro de Duas Cabeças. É um livro de literatura, mas ele descreve de uma forma bastante interessante a experiência, a vivência de um pássaro, e aí nos aproxima desse olhar da experiência pessoal de cada um vivendo a sua condição. Então, são dois livros que nós vamos explorar nessa unidade é, e temos também a leitura complementar e os vídeos de apoio que estão disponíveis lá no ambiente virtual da disciplina. Bom, falando sobre o que a professora Keila nos traz nesse livro, é, os elementos para uma história recente, políticas públicas e educacionais, gênero e as décadas finais do século XX, ela nos coloca uma discussão muito importante que é a questão da discussão da temática de gênero e das lutas né, das políticas públicas que vão depois desencadear as políticas educacionais para tratar da questão das diferenças e de gênero e sexualidade dentro do contexto social, particularmente dentro do contexto escolar. Ela vai falar também sobre a questão da formação de professores e direitos humanos dentro da escola, né? e a escola com a sua função, com o seu papel de promotora da igualdade de todos e para todos. A autora tem uma, uma larga experiência e uma larga pesquisa na discussão de gênero que ela vai nos mostrando que no contexto brasileiro nós é, iniciamos as lutas né, e os debates a respeito da questão de gênero, principalmente a partir dos direitos da mulher. É, nacionalmente nós tivemos, por meio da legislação, da reforma da nossa legislação, é, alguns aspectos que foram inseridos no sentido de garantir a educação para todos, né, e dentro é, é, dessas garantias, é, incluindo o, a questão das políticas públicas necessárias para que efetivamente a escola ofereça o um número de vagas para todos, a escola da educação infantil, creche, então um atendimento a toda a sociedade, é, sem nenhum tipo de distinção né para todas as pessoas então é uma dimensão importante na construção da cidadania né E aí ela vai trazendo alguns autores que vão discutindo tudo isso na perspectiva dos direitos humanos é, essa questão da legislação das políticas públicas nacionais traz né ela coloca que, que não está claro não está explícito mas que o conceito de gênero, ele vem aparecendo, né, quando a, a legislação vai começando a, a contemplar essas temáticas dos direitos humanos, vem principalmente trazendo as garantias do, né, do princípio de igualdade entre homens e mulheres, principalmente na questão do trabalho, nas leis protetivas e antidiscriminatórias, para o acesso ao mercado de trabalho, as questões salariais. Então, a legislação ela começa a abordar a discussão dessa temática nessa perspectiva. E aí, dentro né, dos desdobramentos dessa, desses direitos, a educação começa também a receber né, algumas demandas no sentido de é, garantir que o direito da mulher né, de ingressar no mercado de trabalho seja efetivamente cumprido e para tanto a garantia de creches gratuitas a garantia da educação infantil para todos a ampliação do número de vagas eh, nos estabelecimentos escolares de forma que a mulher consiga efetivamente ter facilitada a sua rotina o seu contexto para ingressar no mercado de trabalho para conseguir realizar um curso de graduação, para que ela possa dar sequência né, a, aos seus projetos de vida, que muitas vezes são interrompidos ou são impedidos por meio das demandas é, da, das questões familiares, das responsabilidades com a família, com os filhos, com as crianças. Então, a legislação ela contempla, ela começa a fazer né, uma abordagem da questão de gênero, pensando, se preocupando se comprometendo nessa perspectiva né, a partir das temáticas feministas. E a gente vai é, fazendo um olhar né, para essa legislação é, para pensar não só a questão da mulher, é, mas a autora ela vai ampliando a discussão que ela faz, né, que tem o um início nessa questão das lutas feministas, mas depois a gente tem é, toda a necessidade de um olhar para a questão de gênero e sexualidade dentro do contexto escolar, muito diferente né, da abordagem que foi feita recentemente, né, infelizmente completamente desvirtuada na discussão que a escola precisa fazer né, para discutir a questão de gênero e da sexualidade, não no sentido de fomentar... Né, práticas ou tentar convencer ou, ou transviar pessoas. Né? A gente precisa também deixar um pouco né, esse, esse conhecimento do senso comum, de achar que é, nós somos doutrinadores dentro da escola. Né? Nós precisamos compreender a nossa função social de educadores enquanto pessoas é, com a responsabilidade de incluir a todos. Né? Então, nesse sentido, nós precisamos conhecer e discu discutir essas temáticas, por isso elas precisam fazer parte da formação do professor, elas precisam ser discutidas no âmbito da escola, porque nós precisamos cumprir o direito constitucional de garantir educação para todos. Não interessa o gênero, a raça, a sexualidade... Não interessa se é uma pessoa com necessidades especiais, se é uma pessoa com algum tipo de deficiência, nós somos agentes sociais responsáveis por garantir o direito de inclusão e de inserção de todas as pessoas no contexto escolar. É por, por isso, essa temática é trazida também e nós daremos né, o enfoque necessário para que a gente tome consciência desse papel, para que a gente abandone é, as discussões, às vezes, né, do senso comum, da gente ouvir falar é, no bairro ou ouvir num grupo do WhatsApp, ou a gente ouvir em algum contexto. E a gente precisa, então, como profissionais, docentes, professores, ter embasamento científico e teórico para fazer as discussões necessárias para a garantia de direitos humanos. Então esse é o nosso papel, essa é a nossa função e é por isso que nós precisamos conhecer esses conceitos para que a gente possa então é, construir individualmente a forma como cada um de nós irá lidar no contexto escolar com essas temáticas que certamente nós iremos enfrentar, nós iremos encontrar. Bom. Na segunda proposta de estudo, né, de leitura obrigatória que nós fizemos nessa unidade, nós temos esse livro, né, que é uma obra literária intitulada O Pássaro de Duas Cabeças, em que o Gilvan Mendes faz ali é, todo um, É uma história muito bonita. Eu aconselho vocês a lerem o livro todo. É um livro fácil de ler, com uma ilustração muito bem feita e com uma leitura muito fácil e muito agradável discute a temática da deficiência, da diferença e da exclusão. E de como a exclusão pode colocar a pessoa num lugar de anulação da sua existência. E compreender esse sentimento, né? ter esse papel de alteridade, de se colocar no lugar do outro, é necessário para que a gente comece, então, a compreender os nossos papéis né, enquanto agentes sociais, enquanto formadores de opinião, enquanto professores responsáveis pela formação né, de uma geração toda que nós receberemos na escola. É, e aí eu vou fazer só uma leitura aqui é, do próprio Gilvan, e, e, e na apresentação do livro tem o prefácio feito por outros autores, né, fazendo o elogio e a discussão da temática dessa obra ele coloca assim, né, para nos provocar a leitura desse texto. Quero que as pessoas sintam que o amor é liberdade, que o amor é uma das maiores forças motrizes, que nos faz ter capacidade de lutar para rompermos tanto as barreiras físicas, como as psíquicas, emocionais e as ideológicas. Mas quando eu falo de amor, não quero dizer que a vida é um paraíso idílico ou que o amor nos apassiva que nos torna meros sonhadores sem ação. Falo na perspectiva que Paulo Freire falou do ato de educar e amar como praxis, como uma ação. Como também o apóstolo João disse, não amemos só de palavras. Então, assim, o autor nos instiga né, a pensar sobre essa temática, né, do papel de cada um de nós. Né? E aí ele coloca né, essa reflexão a partir do olhar dos direitos humanos. Então, é nessa perspectiva que a gente inclui também é, essa leitura dentro da programação desse módulo, na verdade, ela encerra né, a leitura obrigatória desse módulo, é, e é um livro, como eu disse, de uma leitura muito agradável, que vai trazer temas importantes da nossa, desse módulo, né, da nossa disciplina, como os preconceitos, é, a questão da deficiência, a questão das diferenças raciais. né? Então, todos esses são temas importantes que nós precisamos tratar de uma forma é, comprometida, né? no compromisso de transformação mesmo, não só do espaço escolar, mas transformação é, de vidas. Né? Nós precisamos fazer com que as pessoas na escola, com as pessoas na sociedade, comecem a compreender essas temáticas né? das diferenças de uma maneira mais acolhedora, né, de uma maneira mais no, no âmbito da alteridade, né, de nós olharmos uns para os outros e nos entendermos como seres humanos, todos com os mesmos direitos, né, e o autor também coloca, né, que é, nos provoca a pensar, né, nos convida a refletir que essa mudança, né, mudança de conceito, mudança de paradigma, é, mudança de pensamento, ela... Vem, ela surge, né? ela é possível a partir do despertar do verdadeiro amor. No caso dele, né? vocês vão conhecer lá no livro, na história pessoal dele, né? no, de um amor romântico, mas no nosso caso, como professores, o amor pela profissão, o amor pelo compromisso com, com a sociedade, a formação de crianças, de jovens, com o compromisso né? da educação pública para todos, de qualidade uma educação inclusiva, uma educação que respeita as diferenças e uma educação que, sim, quer garantir o processo de aprendizagem para todas as pessoas. Bom, e aí nós encerramos né, a nossa proposta de estudos do módulo 1, fechando a unidade 2, é, e teremos lá no nosso ambiente virtual as atividades de checkout que vocês precisaram fazer ao fim do, do módulo, e a atividade de avaliação. Então, estejam sempre atentos para as atividades que precisam ser cumpridas, acompanhem os prazos, e eu desejo que a experiência de leitura, a experiência de aprendizagem seja não só prazerosa, mas provocativa, no sentido de gerar reflexões, no sentido de gerar mudança na nossa maneira de pensar e de agir no mundo. Então, muito obrigada pela parceria até aqui nesse módulo, e nos vemos em breve.